A gente está diante de um processo em que parte da classe dominante brasileira está tentando retomar ou ampliar o seu controle sobre o Estado. Há é uma briga entre eles, entre a própria classe dominante, que em momento de crise sempre busca ampliar o seu poder e eliminar obstáculos que existem nisso. É nesse, nessa lógica que eles avançaram na situação do impeachment da Dilma. Mobilizaram um discurso muito reacionário, muito conservador, e começaram a fazer pressão popular sobre isso. Numa eleição que já foi muito polarizada, já foi muito dividida, o cenário de crise econômica só piorou e desembocou numa crise política. Para nós, a democracia é a garantia de direitos e, desse ponto de vista, a vida tem que estar acima do lucro. Não dá para a gente estar vinculado às grandes empreiteiras, às grandes empresas, a essa classe dominante que visa o seu lucro e não a garantia de direitos das pessoas. Por isso, a saída é pela esquerda, precisa ser. Se ela não for pela esquerda, ela não será saída. E nós vamos só manter nessa crise que atinge principalmente os mais pobres na população brasileira.